Quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de estar presente aqui na Anatel em um momento importante né, e desejar a, ao Conselho da Anatel, tão bem presidido pelo doutor João Rezende, tão bem composto por cada um dos conselheiros, e que agora, com, a, com sua composição completa, com a vinda do doutor Otávio Luiz, eu tenho absoluta convicção de que saberá cada vez mais é, implementar as ações que lhe são, lhe são atribuídas. Portanto, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, muito sucesso, doutor Otávio Luiz.